Ah, verdade, não dá raiva daquela pessoa que come de tudo e não engorda. Pior que a criatura não precisa fazer academia, não faz nenhuma caminhada e tá lá, com aquele corpo lindo, impecável. Mas calma, agora você não precisa mais passar raiva, pois você também vai poder ser assim e comer de tudo sem engordar. E sem precisar ficar se acabando na academia ou fazendo essas dietas malucas por aí. E o que vai te ajudar nisso é algo que as atrizes de Hollywood já usam há muito tempo. O Fire Black, que é um composto com ingredientes 100% naturais que combinados trazem muitos benefícios ao seu corpo como a prevenção ao envelhecimento, mais energia, disposição e principalmente te ajuda a queimar calorias mesmo enquanto você dorme ou está em repouso. Mas quem sou eu para estar te falando isso? Eu sou a doutora Aline Moraes, nutricionista, e nos últimos dois anos já ajudei milhares de pessoas, assim como você, a emagrecerem de forma saudável com produtos naturais. E eu tenho o prazer de anunciar para vocês que a Elmax, a nossa empresa de produtos naturais, acaba de trazer a fórmula mais poderosa para queimar gordura de maneira saudável, o Fire Black que é usado por artistas de Hollywood que assim como você não tem tempo para malhar, mas precisam estar com o corpo em forma. Para você entender como Fire Black funciona, preciso te explicar por que algumas pessoas comem de tudo e não engordam, enquanto outras engordam só de cheirar um brigadeiro. Isso acontece porque algumas pessoas têm um metabolismo acelerado e queimam calorias mesmo dormindo ou em repouso. Já a grande maioria das pessoas tem um metabolismo lento e queimam poucas calorias em repouso. Para você entender melhor, imagine carros parados em um engarrafamento de trânsito. A gente sabe que mesmo o carro parado, ele está gastando gasolina. Porém, alguns gastam pouca e outros gastam muita gasolina mesmo sem sair do lugar. Exatamente o mesmo acontece com você e as calorias, então o segredo é ajustar o seu metabolismo para que ele queime mais calorias mesmo em repouso. E é justamente isso que o Fire Black vai fazer, acelerar o seu metabolismo para que você queime gordura durante todo o seu dia até mesmo enquanto você dorme. Como se já não fosse bom demais, o Fire Black traz outros benefícios para você. Por ser rico em vitamina B1 e B6, ele é uma ótima fonte de energia para o seu corpo, te dando força e disposição para um dia intenso. O Fire Black também faz com que sua digestão fique mais lenta, evitando que você sinta fome rapidamente, o que vai te ajudar a comer menos e emagrecer mais.